E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos provar a regra de larue Só que vamos provar para um caso especial e isso vai te dar a intuição da razão por que a regra funciona. E esse caso especial é quando f de a é igual a zero e a derivada em x igual a a existe. E, além disso, g de a é igual a zero e a derivada de g em a Existe, e se essas restrições são atendidas, então o limite, quando x tende a a, de f de x sobre g de x é igual à derivada de f em a sobre a derivada de g em a. Ou seja, esse é o caso no qual nós vamos ter f de a, que é igual a zero sobre g de a, que é igual a zero o que vai causar uma indeterminação. E quando isso acontece, nós pegamos a derivada da função f em A e dividimos pela derivada da função g em A. Esse é um caso particular, um caso especial, mas é algo bem próximo do geral. E para provar isso, nós vamos resolver isso aqui utilizando a definição de derivada e vamos ver que o resultado disso vai ser esse lado esquerdo. Então, deixe eu colocar isso aqui. A derivada de f em a é igual ao quê? Por definição, nós sabemos que isso é igual ao limite, quando x tende a, de f de x menos f de a sobre x menos a. Isso aqui nada mais é do que a inclinação da reta que passa por dois pontos, ou seja, a inclinação da reta secante. Só relembrando aqui, se você tem uma função como essa, aqui nós temos o ponto A, f de a, enquanto esse é o ponto x, f de x. essa expressão vai ser a inclinação da reta que passa por esses dois pontos, na qual tem inclinação Δy sobre Δx, e o que você faz é tomar o limite da inclinação toda vez que esse ponto Vai se aproximando cada vez mais desse aqui. Essa é a definição de derivada, e nós dividimos isso aqui pela derivada de g em a. Então, dividimos pelo limite, quando x tende a a, de g de x menos g de a, sobre x menos a. E note que aqui nós temos o limite, quando x tende a a, e aqui também. E isso vai ser igual ao limite, quando x tende a, a de f de x menos f de a sobre x menos a, sobre g de x menos g de a sobre x menos a. E você pode simplificar isso multiplicando por x menos a em cima e por x menos a embaixo. E aí, vamos cancelar esse x menos a com esse x menos a e esse aqui com esse aqui. E isso vai ser igual ao limite, quando x tende a a, de f de x menos f de a sobre g de x menos g de a. E note que f de a é igual a zero e g de a também é igual a zero. Portanto, isso é zero e isso aqui também é zero. E aí, vamos ficar com o limite quando x tende a a de f de x sobre g de x. Mas, claro, essa é a prova de um caso especial porque eu estou considerando essas coisas aqui. Ou seja, isso aqui é igual a isso que era o que queríamos demonstrar. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal.